típico de monografia. Monografia, você tem o que? Seis meses a um ano para fazer. Todo mundo deixa para fazer no mês que tem que entregar. E aí fica naquele vira, vira, vira noite, faz e não faz o que? Bem feito. Não faz como poderia ter sido feito, né? E aí o que, que acontece? Você não faz como poderia ter sido feito. Eventualmente, numa monografia, você não tira a nota que você queria ter tirado, ok? E numa viagem você não faz a viagem que você poderia ter feito ou que você queria ter feito né? então assim você mesmo se sabotou para fazer um negócio que você queria fazer melhor porque você deixou para amanhã cara olha só o nível de sabotagem <risos> tipo é um negócio que você quer fazer sabe não é a monografia que você tem que fazer para ter um diploma é um negócio que você quer você quer viajar e aí você deixa para depois e aí você não faz a viagem que você queria ter feito tá gravíssima vezes três isso aqui